Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre a tabela FIP da T-360 2023 e da 2022, que é essa minha que eu estou dirigindo, tá? Que teve aumento agora no mês de maio. Para quem já acompanha aqui o canal... Sabe que todos os meses eu trago atualizado para vocês o valor da Titan 160, tá? Para falar para vocês se teve aumento, se teve queda, para ajudar vocês aí. Para quem já tem moto, para quem já possui a moto, para saber se ela está valorizando ou se está desvalorizando. E para quem pretende comprar também, né? Para saber se é a hora certa de comprar ou se vale a pena esperar para ver se vai diminuir o preço ou não, beleza? seguinte família espero que vocês curtam esse vídeo deixa o like para fortalecer ativa aí o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que vai ter lançamento de moto da Honda 2024 logo logo e eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês do canal tá bom seguinte família é nesse mês de maio dia um ontem é, lançou a nova tabela FIP da Titan 160 2023 e teve um aumento muito grande. Mês passado tinha caído o valor, mas esse mês, em compensação, aumentou praticamente o dobro do que costuma aumentar. A tabela FIP da 2023, usada, não é zero quilômetro, tá? Ela estava custando R$ mil. R$ 456 reais, Até mês passado Até semana passada E agora Ela teve um aumento de mais de 2% É um aumento muito grande Passou a custar R$ 17.883 Tá quase R$ quase 18.000 a tabela FIP Da 2023, quase quase Tá bem caro família Teve um aumento aí de R$ 427 reais. Para quem tem a 2023 aí se deu bem Aumentou bastante 427 reais. E a Titan 160 2022 Que é essa que eu tô dirigindo Ela é exatamente igual a 2023 né Mas ela teve um aumento um pouco menor Ela custava Na tabela FIP 17.019 17 reais Passou para 17.147 Teve um aumento de 128 reais esse aumento aí foi de 0,75%. Foi um aumento relativamente pequeno, tá? Mas aumentou também de preço. Então, praticamente as motos estão aumentando de preço. O que que isso pode impactar, família? O que, que eu sempre falo para vocês? Aumento o preço da usada é porque o preço da nova aumenta. Possivelmente é praticamente 99,9% que assim que a Honda lançar a GT2024 deve ter um novo aumento de preço na modelo novo. Toda vez que a Honda mexe no modelo na moto, ela dificilmente ela diminui de preço. Ela sempre aumenta um pouco o valor da moto porque ela é lançamento, né? O pessoal quer comprar lançamento. Vai ter que acabar pagando mais caro É isso que acontece Outra coisa O que, que a gente pode ver Analisar sobre esses preços Como está aumentando muito o valor Da Tita 2023 É porque tem bastante procura De usadas Possivelmente Pode ser que Esteja demorando para entregar as motos da concessionária, não, tá, não deve estar tá tendo pronta entrega e o pessoal está optando aí por comprar semi-novas. A moto com bem baixa quilometragem, por exemplo, igual a minha: a minha tem 3.490 km agora. Então o pessoal às vezes está procurando moto usada para pagar um pouquinho mais barato, porque a Titan 0 km está caro. O pessoal vai pagar 20 mil. Aí prefere pegar uma semi-nova aí com baixo quilometragem e pagar 18, entendeu? Economiza aí 2 mil reais e economiza mais a documentação que é mais mil. É isso que deve estar acontecendo, muito possivelmente. E eu quero saber a sua opinião, família. O é, que, que vocês preferem? Você prefere pagar aí 18 mil numa semi-nova que já está emplacada ou você prefere pagar um pouquinho a mais aí e já pegar zero quilômetro? Tirar a moto zero da, da mamãe Honda. É fazer o emplacamento dela, a documentação tudo certinho. O que vocês preferem? Fala aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que, que o pessoal tá preferindo hoje em dia? Pegar zero quilômetro ou pegar uma seminova já com um pouco, um pouco de desvalorização? Não muita coisa, né? Mas tem a desvalorização. Você pegando seminova aí, você vai economizar 3 mil reais. Você pega por 18 mil, você economiza mil reais. De documentação e 2 mil da moto. Então você vai estar com a mesma moto, baixa quilometragem, praticamente zero, né? Pagando 3 mil reais a menos. O que, que vocês acham? Compensa ou não compensa? Ou compensa pegar a moto aí de primeira mão, zerada? Fala aí, família, que eu quero saber. Olha o mano andando sem, sem cap na quebrada aqui, ó. Se liga só vou alcançar ele ó só dando rolezinho sem sem cap. aí se a roca virar aqui na esquina hein ai ai tá dando rolezinho na, na rua que ele deve morar né possivelmente mas toma cuidado com isso hein às vezes tem azar da polícia virar bem bem na hora que eu já vi acontecer bem na hora que você tá errado você anda certinho toda hora Bem na hora que você tá errado, a polícia aparece. Acontece, família. Acontece e, e é bastante, não é pouco não. não é, ali tem uma guarita já de polícia. Tá tudo parado ali. Demorou, família? Esse é o vídeo de hoje. Era mais pra dar essa notícia pra vocês aí do aumento da Titan 160. Tô de olho no site da Honda, só aguardando é, ter novas notícias, novos lançamentos para passar pra vocês aí em primeira mão. morou Tamo junto, é marcha na 160. Receba!